Bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje eu vou estar tá trazendo um vídeo épico do meu amigo de Recife, Edilson Marques, vulgo Nica, aonde a Banda Catedral autografa todos os seus CDs. Curtem aí, galera. Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tá faltando ah, Sei lá. Olha CD. É mais é... novo. É. você aqui, ó. Isso aqui é fã, ah, né? é original. Ele tá Aí ah, eu tenho, eu tenho. Aqui, ó. Vai segurando. É muito, é muito. Vai, Vai, vai, original, hein? Tá, aí. todos fossem hein? Ace todos fossem. certeza. Eu... Cilher, deixa eu ficar aqui. Cara, minha esposa tá trabalhando aqui. Minha esposa tá trabalhando eu eu lá, Cara, eu sou de 28 e oito meses. de lá, cara. aí, Fui de costa de posto, posto. é? Você pode bota no pé, lado do peito lá no peito, cara! Que a coleção tá em casa, tem um play velho, eu cara! Tá faltando um ainda, cara! Tá um aí, cara. dizer que você é Mas aí, tá na renda, viu?